Tchau, benvenuto, benvenuta a uma nova lezione di italiano. Muito bem-vindo, muito bem-vindo a uma nova aula de italiano. E você está aqui no canal Itália com Ana Paula, onde você aprende italiano raiz. Por que italiano raiz? Porque a gente não se limita em dicasinhas aqui. Você vai ficar tão bom, tão fera no italiano, que é você quem vai dar dicas aos seus parentes, aos seus familiares. E de que forma a gente aprende esse italiano raiz do dia a dia? De forma... Leve, descontraída, com um sorriso, de forma divertida. E uma das maneiras de a gente estudar italiano é com música. A música que eu escolhi para hoje é uma música que, inclusive, tem uma versão em português cantada pela Ana Carolina. Se chama La mia Storia Fralidita, de Gianluca Grignani. É aquela E Cada vez que eu Fujo, eu a versão em português, né? Eu me aproximo mais. É aquela ali, você lembra? Você conhece essa, essa versão? A aula de hoje vai ser dividida em três partes. Na aula de hoje, nós vamos entender o que a letra daquela música diz. Na segunda aula, que irá ao ar ainda essa semana, nós vamos ver a parte fonética, os sons da língua italiana baseadas aí nessa música linda e maravilhosa do Gianluca Grignani. E a terceira aula, nós vamos ver como algumas palavras, algumas expressões encontradas nessa música música podem ser utilizadas no dia a dia. Inclusive, nessa terceira aula, se tiver alguma coisa na aula de hoje, alguma palavra, alguma expressão que chamar sua atenção, e você é, achar interessante, né? que você ficou curioso, ou tem dúvida sobre aquilo, escreva aqui nos comentários que pode ser que a sua dúvida seja respondida na aula número 3, ok? E mais sobre o método Vita, que é esse método de aprendizado efetivo, leve e divertido do italiano, de forma muito natural. Para mais informações, você encontra no site italiacomanapaula.eu. Então, vamos começar? Sabe? Acho que não tenha sido inútil, não se si, não se si astato. Isso daqui é passado. Não tenha sido, não se si astato, inútil, é ficar junto a você. Ok. Você vai embora. A decisão é discutível. Mas sim, eu sei. Lo só. So, você sabe. Lo sai. Então, olha agora. Em italiano é assim, ó. Sai, penso que não sia stato inútil, estar eh? insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, mas se si, lo so, lo sai. Pelo menos fique aqui essa noite. Mas não que eu não vou tentar nada com você, fique tranquila, tenha certeza. Pode ser que eu já me sinta sozinho demais, porque eu conheço aquele sorriso. De quem já decidiu aquele sorriso já uma vez me abriu o paraíso. Agora em italiano, olha só: almeno resta qui per questa sera. Mas não que não te provo, está segura? Pode dar-se. Já me senta troppo solo, porque conosco aquele sorriso de quem já decidiu. Aquele sorriso já uma volta me aperto o paraíso. Dizem que para cada homem tem outra como você. E no meu lugar, portanto, você encontrará outro homem. Igual não. Acho que não. Acredito que não. Em italiano, preste atenção aí, olha só. Se dice que per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Uguale no, non credo io. Mas dessa vez, você abaixa os olhos e diz, nós seremos sempre bons amigos ou nós continuaremos sempre sendo bons amigos. E aqui, a parte bem italiana dele, né? Ele, ele diz assim, mas que bons amigos o quê? É isso que ele quer dizer nessa frase, né? Ele poderia até parar aqui, ó. Ma quali, boni amici? Tipo, é uma frase retórica, é um absurdo você dizer que a gente pode continuar bons amigos. Mas aí, né, o sangue quente dele ainda incluiu ali o maledetti, malditos. Então, mas que bons amigos malditos. E aí ele diz, né? Eu, um amigo, o perdoo, enquanto você... Te amo. Pode até parecer para você banal, mas é um instinto natural. Como ele diz isso aqui em italiano, olha só. Mas esta volta, peraí, mas esta volta abaixa os olhos e diz: Nós resteremo sempre buoni amigos. Mas quali bons amigos maledetti? Eu, um amigo, lo perdono, mentre a te, ti amo. Pode sembrar-te anche banal, mas é um instinto natural. E tem algo que eu nunca te disse. Os meus problemas sem você se chamam enrascadas, perrengues. Na realidade, problema e guaio, no singular, são sinônimos. Então, aqui, ó, problema está no plural. Problemas e guai está no plural. É o plural de guaio. São sinônimos. Então, os meus problemas sem você se chamam Problemas se chamam é, enrascadas e é por isso que você me vê dar uma de machão, dar uma de durão no meio do mundo para me sentir mais seguro. Isso é algo bem recorrente, né? A pessoa usa aquele ser machão ou ser durão como uma uma armadura para se proteger, porque na realidade é inseguro. Como ele diz aqui, perceber-me pior seguro para me sentir mais seguro. Então, como ele diz isso aqui em italiano, ele diz assim, ó: "E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si se chiaman guai. Ed è per questo che que mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro." E sì, é eh, de fato, você não quer me dizer que eu errei. Isso daqui é tudo passado, ó, do verbo sbagliare e eu isso é passado, eu errei, tá? Então, e se de fato você não quer me dizer, não vou erguir-me, que eu errei, lembre-se, lembre-se, às vezes um homem precisa ser perdoado. Por outro lado, você, você não me deixa uma saída, tu não me laxe via do chita. E vai embora com a minha história entre os dedos, plural, ó. Fra, leguita, fra é entre, que é sinônimo de tra. Se você ouvir fra ou tra é a mesma coisa, significa entre. Leguita, os dedos, plural. Parece com a versão em português, o que, que vocês acham? E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. Ah, como ele diz isso em italiano e se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato ricorda, a volte un uomo va anche perdonato e invece tu, tu non me lasci via chita e te ne vai con la mia storia fra Agora, o que que você vai fazer? Procura uma desculpa? Se quer ir embora, vai! É, você não tem que se preocupar por mim eu já explico melhor isso porque eu vou saber me virar, ok? Então aqui, aqui é uma pergunta, né? Ora que faz? Que seria uma pergunta? Cherquio una scusa, procure uma desculpa. Você vai andar. Então a primeira coisa que andar, é no italiano, não é andar, sinônimo de caminhar, mas andar em italiano significa ir. Então por isso que é io vado, tu vai, io vado in farmacia, eu vou à farmácia. Vai em farmacia, você vai na farmácia. Esse, io vado, tu vai, lui, o lei, vá, é do verbo andare, andare, que é ir, tá bom? Aqui, esse, me não te deve preocupare, seria o mesmo que, non te deve de me. Esse, tanto, neste contexto, não tem o significado de muito, porque pode significar também muito, como no português, né? Tanto, pode ter o mesmo significado, neste... Contexto aqui, ele é só reforçativo, tanto é que ele poderia nem estar ali. Ele diz: Ah, você nem precisa se preocupar comigo. Seria esse sentido desse tanto nessa frase, tá bom? Então, é o que ele quer dizer aqui: Que Você não precisa se preocupar comigo. Não te deve preocupar de mim. Como ele diz: Tanto de mim, não te deve preocupar. É algo só reforçativo nesse, nesse contexto aqui. E me la cavar, eu saberei me virar. Então, isso daqui em italiano é assim ó... Ora che fai, cerchio nascusa, se andar andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la Essa noite escreverei uma canção para sufocar dentro de mim uma explosão. Sem pensar demais nas palavras, falarei daquele sorriso de quem já decidiu. Aquele sorriso que uma vez me abriu o paraíso. Olha aqui, a gente falou que é passado, né? Ou não lembro qual foi o exemplo de antes, isso aqui também é passado. Me abriu, me há aberto. Por outro lado, por exemplo, aqui, escreveró, terminando com esse O aqui, são, significa os verbos no futuro, escreverei. Então, pensa num verbo italiano que você sabe. Qualquer um. Agora, seguindo essa linha de raciocínio aqui, ó, escrevere, escreveró. Significa escreverei futuro. Pensou no seu verbo? Como ficaria? Mangiare, mangerò. Cantare, canterò. Estudiare, studierò. Isso significa futuro no italiano. Sempre que ouvir isso daí, presta atenção que está falando do futuro. Então, como ele diz isso em italiano? Stasera scriverò una canzone per sofocar dentro un'esplosione. Senza pensare troppo alle parole parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E qui pur fin egli canta o refrão di novo. Enquanto eu leio, tenta lembrar aí do significado que a gente viu anteriormente, olha. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiaman guai ed è per questo che mi vedi fare il duro che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro e se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato ricorda, a volte un uomo va anche perdonato e invece tu, tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita olha qui esse via do chita seria a saída mesmo. Só o chita já é saída. Via do chita é a expressão para isso. Isso daqui, tu não me laxe, você não deixa, não me deixa uma saída, né? Lachare significa deixar. Então, tu não me laxe, você não deixa uma saída. Chegamos à conclusão dessa primeira aula de hoje. E nós vamos, teremos outra essa semana ainda. É, com a parte do estudo fonético da língua, tá? Então, a gente vai ver nessa música as particularidades do italiano quanto aos sons. Isso é muito importante para a compreensão do italiano. E na terceira aula, nós veremos as expressões e palavras no uso cotidiano, como nós vamos aproveitar aqui algumas particularidades dessa música para um uso cotidiano. E é isso. Ative as notificações para você poder assistir a segunda aula assim que for ao ar. E me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe também com seus parentes, com seus amigos que amam o italiano. Você estará fazendo um bem a mim e também às pessoas que você gosta. E já agradeço antecipadamente. Virem grátis em anticipo. Te veremos na próxima leitura. Ah, abriamo no apuntamento. A gente tem um encontro. Um baixo,